e aí galera do canal tudo bem com vocês bom dia pessoal boa tarde boa noite eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo esse vídeo aqui é para ajudar a galera aí que está comprando SDAO e não sabe onde guardar pessoal vou estar tá aqui mostrando como que eu guardo as minhas SDAO, tá qual carteira eu utilizo e vamos para o vídeo Então, pessoal, aqui a carteira que eu vou utilizar é a Trust Wallet. Tá aqui ela, vocês podem ver. Essa carteira aqui ela tem a opção de você adicionar as moedas caso ela já não tenha na playlist dela, tá? Pessoal, vamos lá, vou mostrar para vocês como que faz para adicionar a moeda SDAO na Trust Wallet. Você entra na sua Trust Wallet, aí você entrou na sua carteira aqui, pessoal, aqui nesse cantinho aqui superior. Ó, você clica e você digita o nome da moeda ó é, s down vocês podem ver que já aparece aqui aí basta eu habilitar aqui e ela já vai me mostrar aqui ó na lista de moedas tá mas se por acaso você clicar aqui e não mostrar s down o que que vai acontecer você clica aqui nesse adicionar para personalizado você clica aqui e aqui pessoal o que que ele tá pedindo ele tá pedindo o contrato tá mas onde eu acho esse contrato você sai você vai lá na sua no seu browser do computador pesquisa lá no site coinmarketcap.com você vem na lupinha aqui ó e coloca aqui ó você clica nessa lupinha e você digita a moeda que você quer adicionar o contrato, pessoal. Isso aqui eu tô fazendo essa dau, mas serve para qualquer moeda, qualquer moeda que você quer adicionar lá e você não tá conseguindo. Um exemplo aqui, ó, vou colocar aqui, ó, Shiba, que é muito, pessoal gosta muito da Shiba, né? Deixa eu digitar aqui, S H I B. Aqui, ó, Shiba Inu. Vamos entrar aqui na Shiba Inu. Olha só, pessoal, como que você adiciona. Ó, você vai aqui procurar, ó, nessa parte aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, contracts. Aqui você basta você copiar, ó. Você entrou aqui, ó, em contract. Olha só, pessoal, você entrou no contrato da Shiba Inu na rede da Ethereum, tá? Vamos descer aqui, ó. Tá aqui o contrato, ó, pessoal, estão vendo? Aí você clica aqui, ó, copia, volta na sua Trust Wallet, e aqui, pessoal, você clica em colar. Olha só, ela já puxa todos os dados da moeda, tá, pessoal? Aí, você clica em salvar. Vou fazer agora aqui, ó, pessoal. Vamos fazer aqui da, da, da moeda mesmo, né? Que a gente tá fazendo, da SDAO. Vou fechar aqui, ó. Não, não quero da Shiba. SDAO. S... Coloca aqui. SDAO. Olha só, já aparece ela aqui, você clica nela Tá, você entrou aqui, ó E aqui, ó, pessoal, já aparece contrato, ó Se você não quiser copiar aqui, você clica em cima Ó, já vai aparecer tudo sobre a SDAO Aí você vem, dá uma olhada aqui, ó Aí aqui, pessoal, ó, ó o contrato dela Copia Vem aqui na Trust Wallet vamos logar clica aqui é, vamos digitar aqui ó Sdao ó na minha já tem porque eu já adicionei mas aí vocês clicam aqui ó nesse mais cola o contrato ó viu só já puxou tudo aí você clica aqui em salvar e pronto pessoal você já adicionou a Sdao aqui na sua carteira e aí como que você vai fazer para enviar suas SDAO lá da corretora ou da PancakeSwap, de onde você estiver comprando suas SDAO. Vamos lá, vamos voltar para o início, para a galera entender aqui. Esse vídeo aqui, pessoal, não é para você que já é o fodão, que já sabe de tudo não, tá? Esse vídeo aqui é para ajudar os meus seguidores, que na maioria das vezes são pessoas que estão começando agora e tem muitas dúvidas, e eu sei porque quando eu comecei, eu tinha essas dúvidas e não tinha vídeo nenhum para ajudar Foi estudando mesmo Então pessoal, olha, como eu já adicionei a moeda, já habilitei ó, Ela já aparece aqui na minha lista de moedas ó. Aí basta você clicar nela Aí você quer enviar ou você quer receber? Eu quero receber moedas aqui na minha carteira Então você vem aqui e clica em receber Aqui pessoal, ó, já tem a opção de você copiar o endereço da sua carteira ó. Clica em copiar copiei agora vamos aonde vamos na corretora onde tá nossas moedas para gente enviar para nossa carteira você no caso aqui eu vou utilizar a vou clicar aqui na gate.io foi aonde eu comprei minhas moedas sdao aí aqui pessoal eu vou aqui na gate.io mas antes pessoal é bom você sempre se atentar a tá verificando o melhor momento de sacar, como ela é da rede Ethereum, a rede Ethereum tem o Gwei muito alto, né? Na maioria da, das vezes ele tá muito alto. Ó, uma dica que eu dou é vocês utilizar o site, esse site aqui, ó, pessoal. Ó, vou voltar aqui, ó. Esse site aqui, ó, da rede da Ethereum aqui do Gwei, ó tá vou deixar o link na descrição para vocês estarem acompanhando olha só o guê aqui ó tá 88 tá bom tá baixo ó tá bom para fazer saque porque na maioria das vezes ele tá muito alto guê ó vocês podem ver aqui ó, 88 89 90 cara tem momentos aí que tá tá cobrando 30 30 é se dá para fazer saque vamos ver agora aqui ó e aí você procura sacar no momento que o GUEI esteja bem baixo aqui, tá? Você fica acompanhando, sempre é na parte da noite e na parte da manhã, assim, cedinho, tá? No final da noite, o GW tá bem baixo. Durante o dia o GUEI tá muito alto, porque tem muitas negociações. Então vamos lá, pessoal. Deixa o link desse, para você acompanhar o GUEI aí na descrição. Olha aí, ó, já começou a subir aqui, ó, tá vendo? Tá, vamos lá, voltando para o site aqui, ó Voltei aqui na Gate.io. Agora eu vou clicar aqui em carteira Vou esperar a gate.will Vou esperar entrar aqui na minha carteira Olha lá, entrou aqui na minha carteira Você vai clicar aqui em levantar Aqui você vai digitar o nome da moeda SDAO S Dal. Clico aqui na S Dal. Vou esperar aqui, pessoal. Olha só, já veio aqui essa essa mensagem aqui para você não clicar em links desconhecidos, e-mail em para não passar suas informações. Clica aqui em OK. Marca que a rede da Ethereum. Só usa essa. Vocês podem ver aqui, ó, que ela tá cobrando 9.3 SDAO para fazer o saque. Então, tá baixo. Ontem à noite, pessoal, eu fui tentar sacar, tava me cobrando 30 SDAO. Você tem noção disso? Então, agora aqui, pessoal, em endereço, você cola o endereço da sua carteira lá, que a gente copiou. Aqui, você vai marcar quantas você quer sacar. Eu coloco aqui tudo, ó, pessoal. Tudo. E aqui embaixo, pessoal, já mostra aqui, ó, o que, que eu vou receber. Eu vou, ó, das minhas 474, eu vou receber 465 SDAO. E aí, eu clico aqui em levantar. Tá? Aqui ele tá perguntando se eu quero cinco pontos, papapá. Vou dizer aqui que no obrigado, depois eu faço isso. Vamos lá, vamos aguardar. E aqui ele vai pedir as palavras-chave, tá, pessoal? Aqui, pessoal, aqui a sequência para você estar tá mandando aqui essas palavras-chave. Você sempre começa, você cadastra todas, que é a segurança aqui da GateU. Lá no menu segurança, você cadastra todas essas informações, tá? Então, eu vou mandar para o e-mail, vou mandar SMS, vou mandar o TOP. Tá? Você tem que botar todas essas quatro aqui, ó É segurança, né, pessoal? Você tem que cadastrar Então, vamos lá Eu vou enviar o e-mail clicar aqui, ó Enviei por e-mail Você deixa o, o... Aqui a top, por último, né? Que é o lado... Do Google Authentication, né? Vou enviar o SMS Porque vocês podem ver, pessoal, que ele tem um tempo, né? Ó enviar para o SMS e palavra fundo aqui pessoal essa palavra ó já chegou do SMS vou só colar aqui ó essa palavra fundo pessoal você cria lá no momento do seu cadastro lá no menu segurança é a senha de saque tá então você cadastra lá vamos lá top eu venho aqui a top eu vou deixar por último porque ela tem um tempinho rápido para para para ser executada então agora eu vou no e-mail Vou colar aqui, ó. Colei o do e-mail. Aí agora, pessoal, é, eu vou colocar logo a palavra-chave aqui, a minha senha. Pronto. E por último, o top. Vamos lá no top. É, o meu tá bem aqui, pessoal. Vamos ver aqui, um, aqui, o alt. Aí eu vou logar aqui no Outing. Vou aqui, ó. Gate.io, que eu já tenho. Vou copiar. Tem que ser rápido esse daí, porque ele... Aí pronto, pessoal. Vou clicar em levantar. Vou aguardar aqui agora. Tudo ok, pessoal? envio com sucesso. Fiz o meu saque. Está processando, tá, pessoal? Vamos aguardar aqui um pouco. É como a rede da Ethereum não tá na parte pessoal agora são 5 e 50 da manhã aqui no Acre ah, no resto do país é 8 horas então já tá começando né as negociações então a rede vai começar a ficar congestionada e aí as taxas começam a subir se atente a isso tá pessoal a rede da Ethereum tem taxas muito altas muito então, você tem que procurar os melhores momentos para estar tá fazendo saque. Por isso que eu deixei o site aqui, né, pessoal? O site da, da GUEI aqui para você estar tá acompanhando aqui, ó. Olha só. Esse momento está muito bom para você fazer saque, ó. Está muito baixo, ó. 88 GUEI. Ó, tem poucas transações aqui acontecendo. Então, o GUEI está muito baixo. Então, você tem que aproveitar esses momentos para estar tá fazendo esse é, seu saque nesses melhores momentos aqui, tá pessoal? Então você se atente a isso. Vamos voltar aqui, ó, pro site. Vou voltar aqui, ó. Tá processando, né, pessoal? Ah, olha aí, ó. Já saiu? Vocês podem ver meu saldo aí, ó. Já baixou, né? Então o meu saque já já está concluído aqui na no site da Gate.io. Vocês podem ver que eu não tenho mais DAO aqui, ó, tá? Então, pessoal, agora é só aguardar mesmo o trâmite para cair lá na minha carteira. Eu vou entrar aqui na Trust, eu vou logar e aqui, pessoal, é... vocês podem ver aqui, ó, que já caiu. Vou clicar aqui na minha moeda. Vou clicar aqui para mostrar o saldo, ó. Olha aí, pessoal. Já caiu, ó. Tá? Tá aí, ó. Me cobrou aqui a taxa da rede, ó. 159, tá? 159 reais. É assim mesmo, tá, pessoal? É assim mesmo, tá? É assim mesmo. Não fique espantado, não. A rede da Ethereum é isso mesmo. É um preço que a gente tem que pagar por pela segurança da rede para ela. Mandar para nossa carteira e cair, né? Então, pessoal, ó, caiu. Então, a, a minhas moedas já estão comigo, tá? Não estão mais na corretora. Paguei esse preço, pago sim, pessoal. Não é caro, não, tá, pessoal? Porque é, essa moeda vai se valorizar. Como assim? Como qualquer moeda, pessoal? Coloque na sua carteira. Não deixe na corretora. Porque imagina a dor de cabeça, pessoal. É melhor você pagar 159 de taxa. E ter, tá com você, ou você correr o risco de perder as suas moedas deixando na corretora. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse, tá, pessoal? Tá aí, ó, minha Zé Cidal aí, caiu bonitinho na carteira. É, eu espero ter ajudado vocês aí, pessoal. Um forte abraço. Qualquer dúvida, pessoal, pode perguntar aí, tá? Que eu vou estar tá ajudando vocês a tirar as suas dúvidas. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.